Correr não é exercício, então vai logo correr. Por que esse título? Vou contar minha história. Eu tenho 50 anos, estou gordo, dá para notar. Há uns anos eu comecei a perceber que não estava mais tão bem quanto sempre fui. Eu sempre fui uma pessoa muito resistente. Dificilmente ficava doente, nunca quebrei nada, não tinha esforço pra mim, enfim, fortinho. Aí comecei a sentir umas dores na canela, coisa de como se estivesse inchando, problema de circulação, falei assim, preciso tomar jeito. Parei de tomar refrigerante e falei, vou fazer exercício. E esse vídeo é uma elogio à corrida, ok? Porque o título parece que não é. Vou correr. Por que, que eu vou correr? Porque humanoides, a nossa família, a nossa espécie, ela corre desde os nossos ancestrais. Há uns 6 milhões de anos que tem aí Homo correndo, né? desde o homo erectus, se não me engano. que seja, o Homo sapiens existe há 200 mil anos e a gente corre e vai 2 milhões de anos. É bastante tempo correndo. Então, o nosso corpo já se adaptou perfeitamente para correr. Além do que, para correr, você sai na rua e vai correr. Se você for parte de uma minoria que sofre preconceito de ser considerado ou considerada, a priori, uma criminosa, então é melhor não correr na rua, porque vai todo mundo correr atrás de você e vai querer despender. Que é um problema que a gente tem que resolver, o quanto antes. Parar com essa palhaçada de estereotipar todo mundo. E foram longos anos de aprendizado para correr. Inflamou um tendão no joelho, porque a gente corre errado. Fui descobrir o um negócio de corrida bellyfoot ou corrida natural, como alguns chamam. Porque a gente acabou aprendendo a correr errado, ao longo do negócio de tênis, com o negócio de calçado. A gente corre metendo o calcanhar no chão, e aí com a perna reta, a gente corre tudo errado. Minha primeira pergunta, a minha primeira dúvida, a minha primeira, a primeira coisa que aconteceu comigo quando eu comecei a correr... Não, a primeira coisa que aconteceu comigo quando eu fui correr mesmo foi o seguinte. Eu passei um mês andando, cada vez mais rápido, cada vez mais tempo. Depois de um mês, eu falei assim, beleza, vou correr. Vou pra lá. Pau! Morrendo, morrendo, morrendo. Olhei o relógio, não tinha dado nem 30 segundos ainda. 40 segundos, não sei, não é possível correr. Eu não fui para correr, eu nasci para correr. Aí um amigo, Dudu, falou assim, Rony, quando a gente passa muito tempo sem correr, a gente tende a correr como a gente corria quando era criança, que era aquele pique, assim, não pensava em folha, você ia é correndo, é verdade. Aí eu falei, vou correr lento, aí comecei um caminho de, cada um vai ter o seu caminho, tá? isso que não é um vídeo de exercício, eu não sou personal trainer, eu estou compartilhando o que eu aprendi ao longo de alguns anos, redescobrindo a corrida. E vou falar porque corrida não é um exercício já, já. Meio que já falei, mas vou falar de novo, melhor, mais pra frente. Então, comecei aquela coisa, corre um minuto, anda uma hora, corre dois minutos, anda uma hora, e hoje eu corro meia hora direto, uns 4,2 km mais ou menos, que não é bom, mas também não é ruim. Dá uns 7, na faixa de 7 minutos por quilômetro que eu corro. Não sinto nada, peso uns 20 quilos a mais que eu deveria pesar, eu deveria pesar 76 e peso 86, eu deveria pesar 76 e peso 96, 97, 96, 97, mas já pesei 105. E não machuco nada. Por quê? E aí vamos ao não exercício. Porque corrida é uma atividade natural para o ser humano. É uma coisa que a gente faz desde sempre, desde antes de ser homo sapiens. A gente corria para pegar comida, a gente corria para não virar comida. A gente corria o tempo todo. Se você estudar anatomia humana, você vai ver que ela foi feita para correr. Se fomos feitos para correr e você não tem nenhuma má formação óssea, você pode correr. Só que a gente não nasce correndo mais. E aí tem um pequeno problema. Parte da sua formação óssea acontece quando você é criança. Não é um problema não, é uma solução para quem tem filho ainda bem pequeno, que está começando a andar ainda a formação final do nosso joelho se dá andando, com o peso do corpo em cima do joelho. Então se a criança não é levada a andar, se anda muito de carrinho, não sei se existe o voador, quando era criança tinha voador, ela não vai ter o joelho 100% assim tão bem formado quanto uma criança que está correndo para cima e para baixo o tempo todo, está andando normalmente desde que começou a andar. Então, Leve as crianças para fazer esporte, pra, no mínimo para correr na rua, soltando pipa. Se tiver como soltar pipa, onde tem fio elétrico aéreo, não tem como, né? E mesmo esse problema, eu fui uma criança que andou de voador, eu fui uma criança que não tinha muito essa coisa de ficar correndo, era morador de apartamento. Então eu desconfio que eu demorei um pouco mais a começar a conseguir correr, porque eu tive que me readaptar à corrida. Uma dica importante, quando você sente o tendão de joelho doer, para. Antes que doa mesmo, que machuque. Se machucar, você vai ficar 3, 4 meses sem poder é, forçar aquele tendão de novo. Então, o nosso corpo é feito para fazer exercício. O que é bom, porque você muito provavelmente vai conseguir correr. Você pode estar um pouco acima do peso, você pode estar sedentário, sedentária. Você pode... muitas coisas. né? Mas você provavelmente, com paciência, reaprendendo... Começando aos pouquinhos, você em seis meses, um ano, você vai estar correndo 5, 10 quilômetros, eu acho. Eu não corro mais do que 4, 5, porque eu fixo em meia hora o meu tempo de corrida. Eu não gosto de correr, então dificulta, né? Eu corro o meio que mínimo necessário. Sem correr 20, 25 minutos, eu corro meia hora. Só que, aí entra outro ponto da corrida que eu vou comentar em outro vídeo, que eu vou colocar aqui em cima. Que é o seguinte, a corrida é um ótimo exercício, porque... É o que seu corpo está mais desenvolvido para fazer. Mas, ao mesmo tempo, ele não é um exercício difícil. Ele não é um exercício. Ele vai... é essencial. Eu acho que você tem que correr e fazer alguma outra coisa. Como nós somos máquinas feitas para correr, é bom que a gente use essa máquina. Assim como somos máquinas feitas para pensar, então é bom que a gente use a nossa capacidade de pensar. Somos máquinas compartilhadoras, vamos usar a nossa capacidade de compartilhar. Senão a gente atrofia, né? Tudo aí, sistema linfático, circulação do sistema linfático, você vai ver como a, a, a, você vai ver como a corrida é importante para isso, e outros exercícios que mexem com as pernas. Por quê? Você vai ver que você vai estar tá correndo muito bem, você vai estar tá correndo rapidão, mais rápido que os seus amigos, vai estar... Tá, ah! Primeiro que não engole, não emagrece, né? Esquece essa coisa de vou correr para emagrecer. O que vai te emagrecer é comer certo, é não passar fome. Vou fazer um vídeo sobre isso também, vai ter o link aqui. Faça a sua, o seu exercício, a sua corrida, o seu exercício, para ter disposição, para ter saúde. Na verdade, coma direito para ter saúde também. Emagreceu, emagreceu, não emagreceu, não emagreceu, até porque desconfio que o corpo saudável jamais será considerado nessa, nessas décadas, nessa década, na próxima, como magro. A gente está numa onda de meio macérrimo, né? Então você vai estar com o corpo ótimo vão achando, é meu gordo, né? Foca na saúde. Até porque a saúde vem logo. Emagrecimento demora meses. Saúde, uma semana você já está sentindo melhorias na sua disposição, na sua saúde geral. Beleza? Aí você acha que está muito bem na corrida, vai fazer um exercício. Eu peguei um aplicativozinho de exercício e ele perguntou lá, ainda bem que eu fui esperto. Como é que está o seu preparo físico? Ótimo, bom ou ruim? Eu coloquei ruim. Aí me mandou fazer um exercício, dei conta. Quando fui, ele me mandou fazer duas séries de um exercício que são cinco, quando eu fui fazer cinco séries eu pensei vou morrer. Aí quando eu fui tentar fazer qualquer outro exercício do tal do que eu pensei vou morrer e não consegui na verdade vários deles eu não consegui. Então você pode ser uma pessoa que corre bem, que tem uma boa disposição física, mas a corrida não vai levar o teu corpo aos limites em todos os aspectos. Se você muito difícil correr a gente não vai correr. Então correr é o exercício mais fácil que você pode fazer, digamos assim. É a atividade física mais fácil que você pode fazer. E por isso mesmo você devia fazer agora. Sai cara, desliga esse vídeo, vai pra rua caminhar, pega o seu rolojinho, tenta correr um minuto, começa correndo devagar, trotando, só para você ver como é que está o teu condicionamento físico. Um minuto tá bom. E você comece hoje a fazer isso, que vai te fazer bem. Mesmo que você tenha 12 anos. Dois anos você já corre, né? Mesmo que você esteja naquela idade, acabou de entrar na faculdade, né? tá naquele processo de 16 a 20 e pouquinhos anos, ah, vou parar de fazer exercício, eu tô bem. Quanto mais cedo você começa, melhor que você não vai ficar né? despreparado como eu fiquei. Espero que o vídeo seja útil para você, para alguém que você conhece, espero que você curta. A gente se vê por aí, seja feliz, seja pleno, seja plena. Né? Busque uma vida melhor pra você. Tchau, tchau. Há, algum, há uns anos, mais ou menos, Há uns anos mais ou menos, para nosso o nosso sentido. Né? Quem foi correr o primeiro é quem tinha mais medo, né? Foi o primeiro que sobreviveu. E minha primeira. E aí, uns 20 quilos a mais que. De... Pegar?